Não, se Deus quiser dessa vez eu não vou perder tudo. Eu vou até depositar no site pra vocês verem, cara. Isso tinha zerado a banca ontem. Oi, KN, seja bem-vindo. Hoje acho que a live vai ser mais curta, gente. Tô meio cansada. Treinei meio cedo. Não dormi muito bem. Eu leio o chat de todo, Vitinho. Seja muito bem-vindo. Essa mensagem nunca vai ficar desamparada. Vamos ver o que a gente vai começar a ouvir. Nossa, essa música é muito boa. Tô viciada nela. Oi, Miva. Salve, Luizis. Salve, Atom. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Veiga. Hoje eu tô pensando em ter um, mano. Eu vou jogar um Betamin, e depois a gente pode jogar um LOLzinho. Ou não sei. Vamos ver o que vai rolar. Oi, Saulo. Oi, Fê. Você que tá maromba, mano. Eu vi suas pernoca. Hum. Salve, Next Level Up. Level Up me lembra aquele lá do Ragnarok. Olá, Nascimento. Tudo bem? Qual foi da treta do Tidas falando de ti? Ele veio falar de mim? Ah, essa é antiga, tem tá lá no canal do YouTube. Ele ficou bravo, mano, mas sei lá. A treta foi que ele não assumiu o filho dele, só isso. Mas, enfim... Tô fora disso. Fiquei puta feliz com a minha perna, mano. Eu achei que tava no hype, Fez. Você, tá, você tá malhando desde quando? Não troquei internet, soldier. Eu percebi que não era um problema na internet. Era um problema de é, roteador, sabia? Edu, é do alguma alegria